Fala pessoal, mais um Gaiote do Mundo começando pra vocês e hoje a gente vai falar sobre Nova Zelândia a gente separou pra vocês aqui 10 motivos pra escolher a Nova Zelândia como seu destino de intercâmbio também, sim, por que não escolher essa ilha maravilhosa pra poder fazer o seu intercâmbio não é mesmo? Então vamos lá, vamos falar sobre Altearoa, Nova Zelândia fica comigo e check it out Música Eu tenho bastante vídeo aqui no canal falando sobre Nova Zelândia também. Bastante não, eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre Nova Zelândia. Já visitei Queenstown, já visitei Auckland duas vezes, então é um país que eu gosto bastante. Inclusive um fun fact pra vocês, quando a gente foi pra Nova Zelândia pela primeira vez, pra Queenstown, eu e Paula chegamos a falar com um agente de imigração sobre como fazer pra morar lá pra sempre. Caralho, velho. Olha a cor dessa água, mano. Como lidar com o landscape dessa cidade? Como lidar? A gente gostou tanto do lugar que a gente resolveu falar com a gente que a gente queria ficar lá, a gente já estava morando na Austrália, para você ter uma noção de quão maravilhoso é esse país. Então, dá uma olhada, vai estar tá aqui no canal, em algum lugar, aqui nessa telinha, em algum lugar, os vídeos da Nova Zelândia, então, dê uma olhada por lá para vocês conhecerem um pouco também. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre os 10 motivos para escolher a Nova Zelândia como seu destino de intercâmbio. O primeiro tópico sobre Nova Zelândia é que é um dos poucos países que ainda deixam um o estudante estudar e trabalhar. Tá? com um mínimo de 14 semanas e numa escola indicada como nível 1 pelo New Zealand Qualifications Authority, tá? Então vocês conseguem checar isso com a Twizy, se as escolas são nível 1, se certificar de que as escolas estão preparadas para poder atender essa demanda de estudo e trabalho no país. Vamos conhecer aqui a cidade de Queenstown, uma cidade bem pequenininha, mas é a coisa mais fofa, porque parece aquelas cidades da Suíça, assim, sabe? Queenstown fica cercada por montanhas e em volta do lago. É coisa mais rindo, né? Esse cenário de nem parece real. Número 2. O dólar neozelandês é o mais baixo de todos, tá? Entre o dólar americano, canadense e australiano. Fazendo assim com que o destino seja uma opção bem interessante pra você também. Com essa alta do dólar que tá tendo agora, essa movimentação política do país, o dólar tá disparando o americano, o canadense, o australiano. Então, a Nova Zelândia pode ser uma opção pra você que quer dar uma economizada e ganhar um pouco nessa alta e baixa do dólar. Número 3. Para um período de até três meses, os brasileiros não precisam de visto, então você só precisa chegar lá com seu visto de turista, porém também não pode trabalhar, mas você pode fazer o seu curso rápido de férias, por exemplo, de um, dois ou três meses, sem necessidade de visto, você pega o visto chegando no país. Então isso também é uma facilidade boa para os brasileiros que pretendem fazer um curso rápido na Nova Zelândia. Aqui perto de Queenstown existem várias locações de Senhor dos Anéis, porque os filmes foram filmados aqui, principalmente na Ilha Sul da Nova Zelândia. E essa região é maravilhosa, tem uma natureza incrível, então o Peter Jackson adorou por aqui, ele escolheu várias. É, perto de Queenstown tem várias locações. Tópico número 4, a comprovação de renda para o visto de estudante na Nova Zelândia ela é menor também. De 1.250 dólares neozelandeses por mês, para o período de seis meses, fica cerca de 10 mil reais a menos do que a Austrália. Então, se você tem o dinheiro para fazer o intercâmbio, mas a sua comprovação financeira é um pouco apertada, a Nova Zelândia pode ser um ótimo destino para você também, em relação à comprovação financeira para o visto de estudos e trabalho. Que é a cratera do vulcão e não pode descer lá. Mas muito louco, no meio da cidade, é uma vista da cidade ali, daquele lado. Tópico número 5, qualidade de vida. A Nova Zelândia ocupa a quarta posição na lista de países mais seguros do mundo e é considerado o país com o menor índice de corrupção no setor público. Nos últimos meses saiu uma reportagem falando sobre política na Nova Zelândia em que uma governadora ou alguma pessoa do governo neozelandês estava usando dinheiro público para comprar passagens pessoais para a família dela viajar. Ela foi expulsa da política, foi um bafafá na Nova Zelândia. Então, assim, a corrupção no país ela tem um índice muito, muito baixo uh, no setor público, então faz com que o país seja um dos menos corruptos do mundo. Tópico número 6, as belezas naturais do país, né? Então, como eu falei pra vocês, eu conheço muito de lá, Queenstown, Auckland, as melhores cidades da Nova Zelândia, e são de tirar o fôlego mesmo, assim. É, lagos, montanhas, praias, estação de esqui, O Senhor dos Anéis foi gravado lá também, uh, e é possível ver a aurora australis no sul do país. Então, pra você que gosta de país com belezas naturais, com certeza a Nova Zelândia vai ser um destino bacana pra você também. Yes. Só vendo a vista atrás de nós? Olha aqui, a gente ganhou vinhos. Ganhamos não. A gente pagou. É, a gente pagou verdade. A gente comprou, uhum. aí vem sorvetinhos, pá e olha essa vista. Tópico número 7. Mais opções de migração e uma maior variedade de profissões na lista de demanda. Cidades menores contam com muitas oportunidades de emprego. Esse foi um tópico que a gente colocou aqui que vale bastante a pena dar uma olhadinha também, porque assim como o Canadá. A Nova Zelândia também está de portas abertas para imigração para imigrantes qualificados. Então eles buscam todas as profissões possíveis e tem uma lista enorme de profissões em demanda na Nova Zelândia que você pode até não saber, mas você se encaixa nessa lista de demandas. Tópico número 8. O salário mínimo é de 17,70 dólares por hora, aumentou agora em abril de 2019 e o custo de vida é menor do que o da Austrália. Então basicamente você indo para a Nova Zelândia você consegue ganhar um pouco mais do que indo para a Austrália, aprender o inglês da mesma maneira, só tá que bastante parecido e tem um custo de vida muito menor também. E logo depois da Austrália, é um dos maiores salários mínimos do mundo também, tá? Então imagina você tá lá trabalhando num restaurante ganhando um ótimo salário, conseguindo viver num país maravilhoso, com paisagens exuberantes e onde foi filmado o Senhor dos Anéis ainda tem coisa melhor? Não tem coisa melhor. Nova Zelândia é sensacional. O tópico número 9 é sobre o povo neozelandês, né, o Kiwi ou os maoris. Eu, particularmente, tenho uma amizade muito forte com algumas pessoas que são da cultura maori, uh, e posso dizer que, assim, é uma das melhores amizades que você pode ter no mundo. É um pouco difícil de você entrar né, numa amizade com essas pessoas, é um povo um pouco mais fechado para quem eles não conhecem de primeira mão, mas depois que você acaba fazendo uma amizade com essas pessoas, você acaba entrando para a família dessas pessoas, você se sente protegido por essas pessoas, e é muito, muito, muito bacana o esquema cultural que eles têm na Nova Zelândia, de manter a cultura Maori mesmo depois, da de, mesmo depois da invasão inglesa no país. Então, eles costumam ter duas línguas mesmo, inglês e o Maori. Quando você chega na imigração, tá escrito Welcome to New Zealand, não sei o que, Altearoa. Então, eles estão sempre assim tentando resgatar a cultura Maori deles e o povo é muito receptivo aos imigrantes por conta disso também, de ser um país multicultural. Então, tanto os Maori quanto os Kiwis, que são né, o povo Nativo da Nova Zelândia, que não é Maori, é, são muito receptivos a todos os povos que querem emigrar para lá, fazer amizade, enfim, conhecer o país e trazer mais riqueza cultural para o país deles. Agora vai, hein? O tópico número 10 em relação ao clima, então o clima é ameno e agradável, na Ilha Norte tem temperaturas mais elevadas e na Ilha Sul já é mais fria, nevando boa parte do inverno, então tem opção para todos os gostos. Então o país conta com o melhor dos dois mundos, né? você tem todos os tipos de clima que você possa querer, o que você quiser aproveitar na Nova Zelândia, um clima mais quente, um clima mais frio, então tem opção para todos os gostos. né? Então, se você está pensando em fazer o seu intercâmbio na Nova Zelândia também, você já sabe, manda e-mail para a gente aqui no info2 A gente trabalha com mais de 25 países ao redor do mundo e a Nova Zelândia está dentro desses países que a gente consegue te atender, tanto na Ilha Norte quanto na Ilha Sul. Se você tiver qualquer dúvida sobre a Nova Zelândia, pode me perguntar, deixa seus comentários aqui embaixo, deixa suas dúvidas aqui embaixo na sessão de perguntas. E a gente se vê num próximo vídeo. Não esquece de compartilhar também e de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva para poder continuar recebendo as atualizações e o que o canal possa querer. E ajudar mais e mais pessoas, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por assistir e até mais. Tchau!